que né, talvez não participem conosco né, dessa, dessa reunião de hoje. A gente está fazendo a leitura comentada da obra Três Ensaios Teóricos Filosóficos de minha autoria. É o livrinho que eu sempre digo em tom de sarcasmo, não serve para peso de porta, porque é muito leve, é fininho, né, mas pode calçar com eficácia uma mesa manca. Né? a gente está no primeiro capítulo e parte hoje da página 61, a gente fala sobre a linguagem e a gente está qualificando a linguagem como concreta, né? partindo das ideias ali angariadas, adquiridas, das chaves adquiridas é... uh, a partir da, do, dos estudos bactinianos, né? Uh, a gente, então, afirma que a linguagem ela é concreta porque é axiológica e expressa a valoração do sujeito sobre o seu objeto discursivo, seu posicionamento perante o outro e sua maneira de ver o mundo. Vamos ao texto, então. É por meio da linguagem que expressamos nossa forma de ver o mundo, ou seja, o nosso posicionamento no mundo, seja ele profundo como o oceano ou raso como uma poça d'água que se forma após um rápido chuvisco. Isso, pessoal, é, tem a ver com é, extensão e profundidade. Às vezes, a gente se torna muito extenso em Conhecimentos, a gente vai aprendendo um pouquinho de, de cada coisa e ao longo do processo isso se torna muitas coisas, né? E a gente se torna então um grande iniciado em várias temáticas. A gente fala sobre muitas coisas, mas tudo superficialmente, tá? Não tem profundidade para argumentar, para lidar, para expor nenhuma dessas coisas, tá? Então, a gente fica muito extenso, tá? Aí eu utilizo essa figura, né? É como se fosse um grande, um grande oceano, né? Mas que, em termos de profundidade, você poderia atravessar ele de um lado ao outro, né? Nesse conhecimento, sem molhar os tornozelos, né? Ou seja, é vasto, é extenso, mas não tem profundidade. Há de se ter um certo cuidado com essa questão, pois, nos nossos dias, ao olharmos a intelectualidade e a vastidão de conhecimentos de determinados seres humanos, e aqui eu coloco entre aspas, tá? claro que eu estou marcando esse entre aspas aí com um certo tom de ironia, vislumbramos um vasto oceano, no entanto, poder-se ir atravessar tal oceano caminhando de um lado ao outro sem molhar os tornozelos, dada a profundidade do mesmo. Tá? Então, a gente deve ter cuidado com isso. Né? A pós-graduação, por exemplo, ela verticaliza nossos conhecimentos. Né? A gente é obrigado, né? a Áurea sabe disso, né, tá aí verticalizando o conhecimento dela em mais uma etapa, né, é, a gente escolhe uma temática dentro de um universo muito grande, muito amplo, e ao invés da gente fazer esse movimento, a gente faz esse movimento nessa temática. A gente aprofunda, né, isso porque o conhecimento atualmente está muito compartimentado, dada a multifacetação tá neologismo né é, dada a, a vastidão da dos conhecimentos sempre multiformes multifacetados sempre diversos pluris né a gente não tem condição condição de mesmo dentro de uma sub tá saber tudo sobre né eu não sei tudo sobre a escrita de sinais não tenho condição de saber porque existe muito conhecimento ao redor do mundo sobre isso. Né? Então, eu tenho que, obviamente, escolher um, um ponto desse que me é acessível e torná-lo profundo. Tá? Ao enunciar, o sujeito imprime na linguagem os valores que atravessam as lentes, entre parênteses, a ideologia pelas quais ele olha e aprecia o mundo. Nesse aspecto não existe enunciação neutra. Não existe, pois todo e qualquer ato de enunciação não existe. Vou refazer minha leitura, não existe, pois todo ato, todo e qualquer ato de enunciação está prene, está grávido por assim dizer, de valoração do enunciador que o projeta. Esse tema suscita um outro mais profundo e de difícil compreensão. Tudo na vida é dual, tudo é composto de um gênero que fecunda e de outro que gesta e dá à luz. No entanto, nem todas as mentes enunciativas são capazes de fecundar, ou seja, existem mentes cujo polo responsável pela fecundação é estéreo. Tá? Nossa, que difícil, né? Profundo. Bom, <risos> vamos, vamos destrinchar isso daqui. Tá? Olha só, na primeira parte do parágrafo, Tá? a gente está dizendo o seguinte, no enunciado, o enunciador, o sujeito que discursa, imprime sobre a linguagem os valores dele, os valores que ele tem, os valores que o constitui. Tá? Não tem como os enunciados do Cláudio não exprimirem a valoração que o Cláudio tem sobre o mundo, o seu, a, o seu posicionamento perante esse mundo, o seu posicionamento, o seu lugar existencial nesse mundo. Tá? Então, nesse sentido, essa valoração é como se fosse um, um, um, um, um óculos, as lentes na frente dos meus olhos que, pelas quais eu olho esse mundo que eu me insiro, tá? Então, não tem como ter uma enunciação neutra que não tenha aí o posicionamento do sujeito que enuncia, tá? Não existe, por quê? Em todo e qualquer ato de enunciação, tá? Está presente essa valoração, tá? Esses enunciados, eles estão sempre prenhes, né? E aí eu coloco aqui, né? Prenhe, grávido, Tá? o ato está sempre preen, grávido, da enunciação. Né? Por isso, e também nesse sentido, tá? não existe uma enunciação que não produza significação, que não produza um sentido. Tá? Não é só a valoração que o enunciado carrega, que o discurso carrega. Carrega também as sementes que originam o sentido. Tá? Então, olha só, para além disso, tá? o enunciado pode é, nos mostrar se o enunciador consegue exercer o papel fecundador da sua mente enunciativa ou não. Ou se ele apenas pega ideias e opiniões do meio, gesta e dá à luz. Então, pela enunciação, pelo discurso do sujeito, a gente tem condições de saber se ele cria ou se ele apenas pega do meio e reproduz, e dá a vida. É isso que está que tá sendo dito aqui. Tá? É, tudo é dual, tudo é composto de um gênero que fecunda e de outro que gesta e dá a luz, tá? Não estamos falando aqui é, é, de masculino e feminino, tá? A gente está falando aqui de capacidades, de uma capacidade que fecunda e de outra que apenas uh, gera, gesta e dá à luz, certo? Então, a nossa mente tem esses dois lados, esses dois aspectos, tá? a nossa mente ela tem a capacidade de criar enunciados próprios, de criar ideias próprias, de criar opiniões quando não se cria ideias. Lembrando, gente, que a, a definição de Platão para opinião é que a, a opinião é algo que está entre a ignorância total tá, e o pseudo-saber. Um falso saber. Então, a gente tem a capacidade de criar, mas nem todos nós exercemos essa potencialidade da nossa mente. Né? Então, a gente vai só pegar do meio, do que é corrente, do que é aceito, tá? as ideias, as opiniões, e aí a gente vai gestar isso e dar à luz, como? Por meio de enunciados. A enunciação vai dizer se você cria ideias ou opiniões ou se você pega do meio. Na maioria das vezes a gente pega do meio. Né? E aí a gente gesta, como a gente gesta e dá a luz, a gente acha que é nosso. Tá? A gente acha que é nosso. Principalmente no, no atual momento que a gente está vivendo. Tá? O que a gente mais vê, mais vê, é formadores de opinião que não tem opinião nenhuma, que não cria opinião nenhuma, que eles mesmo, mesmos, pegam opinião do meio. Gesta e dá a luz, e acha que são deles, e acha que está formando opinião nos outros. Na verdade, eles estão só reproduzindo aquilo que eles pegam no meio, influenciando os outros a fazerem o mesmo que ele fez, a pegar dele, gestar e dar a luz. Tá? Assim sendo, existem dois tipos de mentes enunciativas, uma que fecunda e gesta, e outra que apenas gesta. No primeiro caso, os enunciados, frutos de uma mente que fecunda e que gesta, são essencialmente alheios próprios e próprios. Já no segundo, a mente fecundada por valora... valorações convergentes da massa, seus enunciados são sempre alheios e às vezes alheios próprios. São convergentes em essência, tá? Ah, são em sua maioria alheios, tá? Porque pega dos outros gesta e dá a luz, tá? Alheios próprios quando ele consegue de alguma forma interferir um pouquinho na, no, dar a, no no processo de gestar e dar a luz ao enunciado. Tá? ele consegue interferir um pouquinho na formação desse enunciado. Tá? Já a mente que fecunda e que gesta, o processo vai ser alheio, alheio próprio e vai se tornar próprio. Ainda que ele siga algum padrão, tá? ele vai exercer criatividade em cima. Ele tem o potencial de criar. Ele vai repetir, mas ele vai ter coisas criadas, arquitetadas, a partir da potencialidade dele. Tá? Então, nesse, nesse processo, ele vai chegar ao próprio. Tá? A mente que apenas gesta, que pega do meio tá? as, as sementes da enunciação, ela nunca vai chegar ao enunciado é, criativo próprio. No entanto, originados de ambos os tipos de mente, os enunciados são axiológicos, ou seja, estão carregados e expressam a valoração do sujeito ou da massa sobre o objeto discursivo. Buscai e encontrarás no enunciado e no discurso, o sujeito que enuncia. Não existe enunciação sem que haja um sujeito enunciador. Além disso, também encontrarás o seu posicionamento perante o outro e sua maneira de ver o mundo que lhe é particular. Tá? Tudo isso é possível de ser observado na enunciação. Tá? Tudo isso é possível de é, se extrair de um discurso, tá? Se o enunciador, se o, o, o, o sujeito que discursa, ele tem capacidade de criar ou se ele apenas se deixa fecundar pelo meio, né? Se ele é um chocador de ovo de cuco. A gente tem essa metáfora, né? Do, do, do, do chocador de ovo de cuco, tá? Eu tenho até um videozinho que tá aí no, no, no, no canal, se vocês quiserem, pode procurar lá no canal do GFIL, que chama é, a parábola do, do chocador do ovo de cuco, tá? É, nesse canal, né, no canal do GFIL, ele não tem muitos acessos, não tem muitas visualizações, mas em um outro canal que eu tenho, ele tem bastante é, visualizações, eu acho que é o vídeo que mais tem visualização, Tá? O, o, o cuco, ele é um passarinho, vocês podem dar um Google aí que vocês vão ver, ele não faz ninho, ele chega no ninho dos outros, na ausência dos outros passarinhos, bota o ovo dele no ninho do outro passarinho, às vezes derruba os ovos do outro e põe o dele. Aí a ave chega, né, desavisada, chega, vê aquele ovão lá né, no meio dos outros, ah mas é o ninho dela, né ela chega, senta, choca, aí nasce aquele passarinzão, né, enorme, maior do que os dela, né, Ah, ela ela chocou, ela viu nascer a dela, né, e aí ela cuida, normalmente o, o, o filhote do cuco derruba do ninho os outros, os filhotes originais da ave dona do ninho, porque ele é maior, ele é mais forte, né, acaba por derrubar os outros do ninho, tá, e o passarinho desavisado trata do filhote do cuco, e assim o cuco se perpetua como espécie. Tá? Então, nós somos exatamente isso. Tá? Se nós formos pensar e quantificar as ideias que são nossas, a gente não precisa nem chegar à ideia, porque a ideia é a noção de verdade por trás dos fatos e fenômenos. Vamos pegar só opiniões. As opiniões que nós temos são nossas. Se a gente for quantificar, se a gente for refletir sobre ela, sobre elas, se a gente for analisar, a gente vai chegar à conclusão de que temos pouquíssimas opiniões ou quase nenhuma. Em sua maioria, nós pegamos do meio. Nesse sentido, o meio chega, bota o ovo do cuco na nossa mente a gente choca A gente cria o filhote do cuco A gente cria a opinião do meio na nossa mente E a gente constitui a nossa vida A gente constitui a nossa valoração A gente constitui os nossos discursos, os nossos enunciados gerando, dando a luz ao ovo do cuco. As coisas do meio. Tá? É isso que está sendo dito nesse tópico aqui. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Tá, eu, eu, eu concordo, né, com, com isso daqui que está posto, né? Trazer aqui para o universo da ciência, né? Eu concordo com esse dito de Bakhtin, mas eu vou ficar, né, o resto da minha vida acadêmica, científica, porque Bakhtin falou, porque Bakhtin falou, porque Bakhtin falou, porque... E quando que você vai pegar o caldo do Bakhtin, colocar umas perninhas de aranha, colocar uma baba de sapo, colocar um pelo de morcego, mexer, dar o seu sabor, criar alguma coisa a partir do que Bakhtin falou. Isso daqui, ó, é criação. Pode não ser bom. eu não tenho a pretensão de fazer nada bom, né? Eu tenho a pretensão de expressar aquilo que vim para expressar. Se está sendo bom ou não, se está correto ou não, o tempo vai dizer, né? E eu tenho bastante tempo, eu só estou com 43 anos, né? 43 anos, né? E, né? Carinha de menos. <risos> Diz que convencido, né? Criança ainda. <risos> né? Bem isso. Né? Então, eu tenho muito tempo para me debruçar sobre aquilo que, que estou tentando criar a partir do que me chega. Ou seja, a partir do caldinho que que Baquitinho e Sossir me deu, né eu vou adicionar ali uma cúrcuma, vou colocar um, um bacon né? Vou colocar um cheiro verde? Hã? Sim. Então, não vou passar o resto da vida, né? Ô, oh, Baquitinho, Baquitinho, Baquitinho, Socir, Socir, Socir, so Socir, Socir, Socir, Socir, Socir, Baquitinho, Baquitinho, Baquitinho, Baquitinho, Baquitinho. Socir, so Baquitinho. Não, e onde fica o Cláudio? O Cláudio que está na academia, o Cláudio que está no mundo da ciência, o Cláudio que fez pesquisa, o Cláudio que orienta no mestrado, que orienta no doutorado agora. Hã? Não, o Cláudio tem que criar alguma coisa. senão não, vale a pena a manifestação do Cláudio no mundo. Aonde que está o meu hieros logos, A minha palavra sagrada. Se eu ficar só na palavra sagrada de Bakhtin. Bakhtin que deu a palavra dele. Socir deu a palavra dele. No mínimo, eu tenho que pegar a palavra de Socir de Baquitim e tenho que adicionar, no mínimo, uns S ali, né? Transformar do singular para o plural, no mínimo. Senão, não vai justificar a minha passagem pelo mundo. Sobre isso, pessoal, algum comentário, alguma pergunta... Não? Posso seguir, então, né? Deixa eu só colocar, colocar a fonte aqui, porque a bateria do notebook me avisou aqui que está nos finalmente. Vamos lá. Ah, ponto, é, item, na verdade, né? Item E. A linguagem é concreta porque é dialógica por atualizar e suscitar discursos que estão sempre entrelaçados por vozes sociais com as quais se harmonizam numa malha chamada atividade discursiva. Vamos ver o que, que a gente pode falar sobre isso. A dialogicidade, aqui a palavra está escrita errada, né? Aqui está dialogicidade, dialogicidade. Né? Olha, gente, eu juro para vocês que a, a, o meu próximo livro, a minha próxima obra, o artigo, depois que o revisor revisar né, e dizer, está pronto, eu, eu vou revisar o texto. Porque esse texto aqui passou por revisão na editora, depois da minha, e eles deixaram passar alguns erros. Tá? Inclusive, aqui, né? não é dialogicidade, é dialogicidade. Tá? A dialogicidade da linguagem está presente entre os muitos fios que compõem o discurso. Ao ampliar, por assim dizer, a malha discursiva, podemos encontrar aí fios diversos, advindos de muitos outros discursos, atuais ou não um pouquinho complicada a, a redação, né? Inclusive com um erro que o, que o corretor deixou passar, e, e eu também, né? Uh, falha minha também, uh, isso não me dá um álibi, né? Para dizer que é só culpa do, do, do, do, do, do corretor, tá? O que está sendo dizer, dito aqui? Está sendo dito que é o seguinte o nosso discurso ele não se compõe apenas da nossa voz, apenas do nosso valor, mas ele traz na composição os valores, os posicionamentos, os olhares de muitas outras pessoas, tá? Pessoas que discursos, né, que compõem o meu, que eu posso classificar que eu posso enumerar, que eu posso agrupar e que eu não posso por não ter noção. Por exemplo, uh, eu sou um releitor, releitor de baquitim, né? Eu sou um aprendiz de baquitim, né? Não vou me arrogar a sabedoria de um releitor de baquitim do vulto da professora Simone, do vulto do professor Adail Sobral, né? eu tô engatinhando, tô querendo aprender, e a leitura que eu faço de Bakhtin, eu confesso, é uma leitura estética, ou seja, é a partir da minha experiência e para a minha experiência, tá? Eu acho que eu nunca, né, mesmo aí aprofundando os estudos e as leituras, eu nunca vou chegar a uma leitura heurística de Bakhtin, acho que eu não tenho condição para isso, né? Uh, mas, enfim... Nesses estudos, né, a minha voz é constituída, a minha voz teórica, a minha voz é, é, de pesquisador é constituída. Tá? Na constituição dessa voz, tem a voz da professora Simone Padilha, minha orientadora. Tem a voz do professor Anderson, da professora Sebastiana, de todos os outros que releiram Baquitim junto comigo no grupo Rebate. Tem a voz do professor Adeil Sobral, essas são, essas são as vozes que eu consigo recuperar. Da professora Beth Bright, já falei para vocês que eu prefiro o professor Adail Sobral, acho ele melhor e mais importante né, que a professora Beth Bright. Não gosto muito dos livros, das palestras dela. Ela tem a importância dela, eu reconheço, tá? Mas eu posso escolher, e eu escolho, eu me afinizo mais com o professor Adail Sobral tá? Então, a voz dele, a voz da Betty Bright, porque eu li as obras dela, tá? Marília Amorim, Cristóvão Tesa entre outros. A voz do próprio Bakhtin constitui a minha. E aí, retomando algumas vozes que constituíram o, o, a voz de Bakhtin, que me chega também por meio da voz do Bakhtin, que vem me chegando aí pelas vozes dessas pessoas que eu, que eu citei, Tá? Tem a voz de Kant, por exemplo, porque Bakhtin estudou Kant. Mas não foi só. Tá? Bakhtin provavelmente tem estudado é, Platão porque ele cita os diálogos socráticos, os diálogos de Sócrates. Tá? Tem a questão da filosofia helenista presente na, na constituição da voz de Bakhtin. Não é só a filosofia neocantiana, né? é a filosofia neo também também. Tá? Então, de alguma forma, isso são vozes que estão constituindo o meu pensamento agora, seja profundamente ou não, tá? que estão presentes no, presentes no discurso, que vai constituindo. Quantas vozes que constituiu a voz de Bakhtin, que constituíram, para não açoitar o idioma, constituíram a voz de Bakhtin que eu não, não conheço, que eu não faço ideia. Muitas. Né? Talvez vozes, talvez não, com toda certeza, o próprio Bakhtin afirma isso, que na trama do discurso a gente não consegue recuperar todas as vozes que, é, é, que compõem né, esse discurso. Esses fios podem ser, podem estar marcados no discurso por meio de referências diretas ou indiretas. Nesse caso, podem ser facilmente encontrados. No entanto, existem dimensões mais sutis no discurso, cuja dialogia esconde com profunda eficácia as características que dão identidade aos fios outros. Nesse caso, os valores axiológicos são mais difíceis de serem encontrados. Claro, quando no nosso texto, no nosso discurso, as vozes estão marcadas, direto ou indiretamente, são mais fáceis de serem encontradas. Tá? Quando não estão, obviamente, se torna mais difícil. Né? Eu preciso conhecer muito de um certo discurso para encontrá-lo é, no discurso de um outro meu, se ele não estiver marcado A linguagem é também interativa O conceito de interação Está indissoluvelmente ligado Ao conceito de, ideologia, de dialogia Juntos são a base do processo De constituição de discursos Nos quais o locutor e o interlocutor Respondem e replicam a enunciações passadas, e questionam a possíveis enunciações futuras, tá? Essa é que, uma questão constitutiva da linguagem baquitim, né? O fato de a gente sempre recorrer a enunciações passadas para constituir as nossas. Nesse sentido, o professor Adair Sobral é muito feliz né, em afirmar que, em certa medida, a gente ainda responde aos gregos, e na nossa enunciação, a gente está suscitando questões, tanto para as nossas próximas enunciações, que a gente pode retomar as passadas é, a, a todo momento, quanto para as enunciações futuras de outras pessoas, né, por exemplo, quem assistir, se porventura assistir a essa transmissão lá no YouTube, né, que vai ficar salva lá, tá, poderá é, pensar alguma alguma dessas falas alguma, alguma dessas afirmações aqui, seja para reafirmar e dizer, nossa, né esse, esse cara disse algo interessante aqui, né, é bem isso mesmo que Batitinho fala, ou então refutar, né, dizer nossa, coitado desse, né, não sabe do que tá falando, totalmente perdido tá, então a, a, a dialogia da linguagem é, é essa capacidade De, é, retomar enunciações passadas, discursos enunciados passados e suscitar futuros. Por mais subjetivo, abstrato ou fechado que seja um discurso, ainda assim será possível encontrar em sua malha fios de diversas origens com os quais o sujeito que enuncia por meio de uma ação que não pode jamais se dar fora da interação, enuncia respondendo ou questionando, dialogando, uma vez que, em primeiro lugar, o dialogismo é a condição essencial desse agir, enunciar do sujeito, e, em segundo, é a condição da produção de toda e qualquer enunciação, discurso, logo, do sentido. Tá? Então, é... Na interação é, que é possível, tá, todo esse processo de constituição enunciativa, tá? Óbvio que a interação também envolve a produção de sentido. A linguagem é uma malha discursiva na qual se entrelaça, se entrelaçam fios entre parênteses, vozes. Dialógicos ou alheios, que são tomados do meio interacional social e internalizados. Ou seja, eu me desperto na linguagem, eu desperto a minha consciência na linguagem. A partir daí, tá? eu vou tomando, então, enunciações, discursos do meio e vou internalizando devolvidos ao seio social na forma de enunciados e discursos, por meio das interações verbais, esses se tornam alheios próprios, ou seja, primeiro eu internalizo essas enunciações, essas valorações, esses discursos, tá? E aí eu passo por um processo de reelaboração, de reacentuação, e aí eu reenuncio, eu enuncio, eu discurso eu torno ao meio social. tá? Pois nesse processo são reelaborados, reacentuados e renunciados Com o passar do tempo, por meio da repetição disciplinada, esses fios enunciativos discursivos são simbiotizados em tecidos de enunciação, em malha discursiva própria. Ou seja, eu desperto a minha consciência na linguagem, na interação discursiva, eu absorvo do meio, tá? E aí eu reacentuo, eu reelaboro, eu, re, eu recrio, né? É importante que a gente não fique só tomando do meio, mas que a gente exerça o nosso potencial criador, tá? De enunciação, para a gente não ser só o chocador de ovo de cuco, tá? E aí eu vou tornar ao meio, tá? Com essas relaborações, essas renunciações, essas recriações disciplinadas e constantes, tá, ininterruptas, isso passa a ser próprio, o discurso passa a ser próprio, tá? Pergunta sobre isso, pessoal? Não. Uh... Vamos, então, a mais um tópico, tá? que é o tópico F. Esse tópico é bem extenso, tá? e ele é um tópico que eu estimo que muita gente não vai gostar né? de lê-lo ou de ouvi-lo na leitura. Mas isso, vamos lá. né? É, eu vim para dizer a minha palavra sagrada, e eu vou dizê-la, embora eu me considero um enunciador um tanto quanto inepto, tá? Mas a, a, a minha expressão ela se dará nesse mundo, eu não sairei dessa vida sem dizer a minha palavra, sem é, cumprir toda a, a minha expressão nessa manifestação. Vamos lá. A linguagem é concreta, né, nós estamos falando disso, é uma arena de força na qual se confrontam ideologia oficial e ideologia do cotidiano, apresentando-se como um conjunto de forças que o sujeito utiliza para forjar seu eu, seu mundo e o seu viver, agir. Tá? A partir daqui, eu vou fazer críticas mais ácidas ao atual cronótopo da língua e da linguagem. O meio social e suas interações são arenas discursivas, nas quais verdadeiras batalhas são travadas por meio da linguagem. Nessa arena de batalhas linguageiras, ideologia do oficial e ideologia, oficial, ideologia do cotidiano são dioturnamente confrontadas por meio de um conjunto de forças que o sujeito utiliza para constituir o seu eu. Seu mundo e o seu viver agir. Essas forças podem ser classificadas em convergentes quando atua sobre o ser de forma que o mesmo, para corresponder a um padrão de identificação, para se deixar fecundar por ideias alheias e com isso passar a gestá-las e dar vida às mesmas sem delas se de diferenciar, tá? Então, é uma força que está presente no meio, o sujeito absorve elas passivamente. Tá? Essas forças elas atuam para tornar o ser padrão. Gatari vai dizer que são é, esteiras de produção de subjetividade, como se fosse uma fábrica, tá? e a subjetividade fosse produzida é, em rede, tá? produzisse seres um articulado ao outro, porque a subjetividade é a mesma. Então, a narrativa é a mesma, o discurso é o mesmo, a ideia ou opinião, acho que a gente está mais para a opinião do que para né? a ideia, a opinião é a mesma, em todo o grupo, todo mundo fala exatamente, como a gente diz no, no, no jargão popular, a mesma língua, né? Todo mundo está articulado, não há diferenciação. Então, essa força ela é convergente, ela converge do meio para formatar o pensamento do sujeito, né? É o cuco botando o ovo na mente do passarinho que vai gerar, o que vai gestar. Então, uh, e, e, o padrão. Tá, e vai seguir o padrão. O segundo tipo de força são as insurgentes. Quando o sujeito é fecundado por ideias alheias, mas interfere no processo de gestação delas, fazendo-as alheias próprias. Tá? Então, aqui, sim, né? Ó, há uma resposta ao padrão, há uma constituição com o meio, com o padrão, mas o sujeito não vai ser passivo, porque ele vai colocar ali um, um quesinho da valoração dele. Ele não vai simplesmente repetir as narrativas, os discursos padronizados. Ele não vai apenas repetir as subjetividades padrões, ele não vai se deixar fabricar nessa esteira que Gattari aponta, tá? Gattari é um psicólogo francês, tá? Teórico importante que deixou-nos uma uma contribuição fantástica a respeito da dos modos operando operandi do capital, tá? Sobre a cultura e sobre uh, o sujeito. A terceira força é a força divergente, tá? Então, quando o sujeito ele consegue, nesse processo arquitetônico, tá? discursivo, enunciativo, fecundar a própria mente, gestar e dar à luz a ideias próprias, ou seja, tá, o fulaninho aqui no meio, né, o Nelipe Feto, tá ali fazendo as narrativas dele, né, eu olho, eu observo as narrativas de Nelipe Feto, né? mas eu falo, ah, não, não tem muita correspondência com a realidade, é isso. E aí eu vou escarafunchar nos porões do fato, do fenômeno, e vou buscar a verdade por, por detrás do fato que o Nelipe Feto narrou vocês sabem de quem eu tô falando, né? Eu tô misturando aí o nome e sobrenome da do influenciador digital, né? É, justamente para não irem lá no vídeo e, e derrubarem o vídeo, tá? Por isso que eu tô fal falando assim. Né? Então ele narra o fato, mas eu falar eu não, eu não vou ficar só com a opinião desse cara não. E aí eu busco diversas outras opiniões e comparo todas essas opiniões para ver o que há de semelhante entre elas. E aí essa semelhança eu tiro para mim como verdade no discurso, no, na enunciação. Então esse ser ele é divergente, ele não se deixa fecundar ou seja, é, é o passarinho que voou o Cuco veio lá, botou o ovo no ninho dele, mas ele chega lá, olha aquele ovo grandão, né? Fala assim, não, peraí. aí, tem algo estranho aqui. Os meus ovinhos são pequenininhos, eu conheço o que tenho, né? Esse ovo aí desse tamanho não foi o que eu botei, não. Esse ovo aí foi o Nelipe Feto que botou. Eu não vou chocar, não. E aí ele vai lá e quebra esse ovinho. Né? Ou seja, ele não se deixa constituir pelo padrão convergente, pelo padrão normalmente aceito, pelo padrão constituído, pelo padrão capitalístico. Tá? Ele vai se constituir diferente, um ser diferente. Os diferentes normalmente não são aceitos. E os diferentes, os divergentes, representam para a sociedade perigo. Assistam a Série Divergente. Assistam, né? No mínimo assistam, tá? Tem uns livros também que são maravilhosos. Vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Mas vale a pena ser um divergente, mesmo correndo riscos. Vale a pena em todos os aspectos. No aspecto científico da vida, no aspecto estético da vida, no aspecto artístico, tá? No aspecto aspecto político, e no aspecto religioso, vale apenas ser um divergente. Ou seja, buscar as verdades por detrás dos fatos. Como que eu consigo obter essa verdade nos fatos, nos fenômenos? Bom, você vai ter que olhar por diversos primas. Se de A a Z falaram do, do, do fato, olhe para todos os que falaram de A a Z. E compare as semelhanças. Essas semelhanças é que indicarão o caminho da verdade. Não, não, não. De a a Z falou, eu escolho o que o P falou. Ah, por que, que você está escolhendo o que o P falou? Ah, porque me agrada mais. É um direito seu. Você está fazendo isso de forma estética, para a sua experiência. Mas deixe claro... Eu escolho a fala do P porque isso vem ao encontro daquilo que estou pensando, né? E aí se eu virar para você e falar assim, a narciso só espelhos agradam. Você não vai ter o direito de me recriminar, porque como dever você tem que buscar a verdade. E a verdade te faz olhar para de A a Z e comparar. E as semelhanças que existir indicarão o caminho da verdade. Perguntas até aqui, pessoal? Nosso atual cenário... Lá vai eu, né? Olha só, gente. Uma coisa é escrever no livro, outra é ler aqui, né? Nosso é, ato. Oi. Professor, é, eu queria entender melhor aqui: são dois sujeitos ou três? Tem o que, que vem em planta, aquele que deixa ser reproduzido e aquele que fala não. Vou em busca de saber se é uma verdade isso. Sim, é a, a, a possibilidade da existência de três tipos, né? Três tipos. Isso. O convergente. O convergente é aquele que vai deixar se formatar, se constituir pelos padrões. O insurgente é aquele que vai se deixar fecundar pelo padrão, mas ele vai ficar com aquela pontinha de desconfiança, e assim, falar assim, ah, não, né? todo mundo está botando preto. Eu vou pegar esse preto e vou colocar aqui na gola né, uma golinha vermelha, né? Quer dizer, eu vou entrar mais ou menos no padrão. O insurgente, ele vai se insurgir contra, mas ele não vai se diferenciar tanto, tá? Ele não vai ser diferente do padrão. Ele vai assimilar o padrão e ele vai, digamos que, customizar o padrão, tá? Ele vai atuar valorativamente, ideologicamente, tá? sobre o padrão, ele vai dar lá um toque especial ao padrão, tá? mas não, não vai ser aquele sujeito que a gente vai olhar para ele e vai falar assim, não, ele é diferente, né? ele é diferente, né? e, mas só que o, o, o, o, o, o insurgente, ele vai reproduzir o padrão, mas não o padrão pelo padrão, o insurgente ele vai dar o toque especial dele, tá? A terceira categoria é o divergente. O divergente, ele vai olhar para o convergente, ele vai olhar para o insurgente e vai falar ah, não, tá? Ele vai falar não, eu não sou assim, eu não penso assim, eu tenho a minha opinião própria. Então, sobre isso, eu ouvi todos os que falaram e dentro do que foi falado, assimilar nisso, nisso, nisso, nisso, nisso, nisso, portanto, é isso que eu tomo como verdade. Ou seja, ele não vai querer o preto com a gola vermelha, ele vai querer a capa dele azul, vermelha, totalmente, ele vai querer branca, né, mas ele não vai entrar no padrão, ele não ajusta ao padrão, ele não deixa o padrão constituí-lo, formatá-lo, ele não aceita a caixinha, tá? Ele não aceita a caixinha, então esse é o divergente. Veja bem, tanto o convergente quanto o insurgente pode se tornar um divergente, tá? Porque nós somos seres em processo. A partir do seu despertar, né, nós somos convergente em, em muitos aspectos, Tá? mas há um despertar em nós, quando ele chega, a gente não consegue mais deixar-se formatar. A gente olha para os padrões e a gente refuta os padrões. Não, eu não quero, eu não vou ser dessa forma. Ainda que ele seja o único, né, e o divergente ele vai existir exatamente para isso, né, ele não vai se importar. De ser olhado como único, como diferente, tão como estranho no ninho. Ele vai querer, ele vai buscar ser o diferente. Tá? Então, porque atua nesse processo de formação algo que a filosofia chama de é, corrupção do medo e do desejo. A corrupção do desejo faz com que você se constitua segundo o padrão para você ser aceito e para você pertencer. Então, digamos que, para eu, eu gosto de um determinado grupo, né? o grupo dos professores que usam óculos, barbas e, e batas. Hum? Então, tem esse grupo. Eu só posso pertencer a esse grupo se eu usar óculos, se eu usar barba e se eu usar batas. Hum? Mas eu não tenho grau. Né? mas para pertencer a esse grupo, é necessário usar óculos, mas eu não tenho grau. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá e compro um, um óculos sem grau, e coloco, deixo a barba crescer e começo a usar batas para poder pertencer ao grupo. Então, convergente é isso. tá? Mas o convergente, em um determinado momento, ele pode se insurgir, né? Tá, para pertencer a esse grupo tem que deixar barba, mas eu agora vou deixar só o cavanhaque. Esse é um insurgente. né Ele vai pegar lá o padrão e vai entendendo muito a moda dele. Mas mesmo assim, em alguma medida, ele vai responder ao padrão. A insurgência ela é a porta para a divergência. Há mais chances de um insurgente tornar um divergente do que um convergente tornar um insurgente, porque o convergente, ele se deixa corromper pelo desejo, né, para pertencer, para ser aceito, e ele se deixa corromper pelo medo. Ele está ali no grupo, ele já foi aceito, ele já foi, é, ele já pertence ao grupo. Agora, se eu divergir, se eu não utilizar mais o óculos, a barba e a bata, eu não vou pertencer a esse grupo. E aí ele fica com medo de perder a sua identidade, porque ele acha que o óculos, a barba e a bata é a identidade dele. Só que não é. Então, por medo de perder, por medo da morte subjetiva, ele continuará sendo convergente. O insurgente, no entanto... Aquele que já pega o padrão e já dá uma modificada nele, né? Você dá a barba lá, ele vai deixar só o cavanhaque. Ah, os outros vão... Ó, mas você é do, do grupo dos professores que usam óculos, barba e bata. Cadê a sua barba? Você está só com o cavanhaque, cara? O que, que é isso? Né? O nosso grupo não é assim. Olha, a gente vai ter que chamar... A gente vai ter que chamar o chefe e reclamar de você. Olha... Você que é novo, que está chegando agora ao grupo, não fica muito lá com aquele professor, não, porque ele não usa barba, ele só usa o cavanhato. É muito pouco para o nosso grupo. Ele é mais influência para você, viu? Não fica, não fica perto dele, não. Né? Quem já tirou parte da barba, tira o cavanhaque. E tira o óculos e tira a bata, coloca uma regata. A maior possibilidade... De se tornar um insurgente. De você levar a insurgência a cabo. E, e, e esse levar a insurgência a cabo vai desembocar num ser divergente. Tá? Isso aí, você, esse princípio, você pode aplicar no enunciador, você pode aplicar no professor. Ah, como, professor? Né? Pode, pode, a gente pode olhar um, uma sala de aula é, nesses princípios? Bom, a gente, quando sai da universidade, a gente passa quatro anos na universidade, numa licenciatura, sendo convergente. A gente aprende é, o, sobre o objeto, teorias sobre o objeto que a gente vai ensinar, né, no caso Libras, a gente aprende teorias sobre ela, na verdade, pesquisas, né, não há uma grande teoria sobre Libras ainda, né. Pesquisas sobre, sobre Libras, aí a gente aprende metodologia de ensino de Libras como L1, como L2, metodologias de ensino de língua portuguesa como L2, na modalidade de escrita por surdo, a gente aprende escrita de sinais, né, a gente aprende, só convergências, só convergências, que vai, que vai depositando, vai sedimentando o conhecimento em você. Aí você chega na sala de aula, né, ah, me formei, agora é o meu diploma, que bonitinho, né, todo orgulhoso, chega na sala de aula, você tem um ambiente na sala de aula totalmente diferente, do que você vivenciou, do que você pensou nessa, na, na, nos bancos da, da universidade. No entanto, você, o que você aprendeu, você vai começar a aplicar na sala de aula. Mesmo que não dê certo, né, você está lá com o seu planejamentozinho feitinho, né, plano de aula bonitinho, plano A, plano B, né, plano de ensino, né, para o bimestre inteiro, olha que bacana, né, materiais didáticos, e aí você reproduz exatamente aquilo, que você aprendeu na, na universidade, mesmo não dando certo. Isso é um professor convergente, você só vai reproduzir o padrão que você aprendeu na, na, na universidade. O que seria um professor insurgente? Um professor insurgente, ele vai pegar essas metodologias, essas didáticas que ele absorveu na faculdade, ele vai aplicar na sala de aula dele. tá? E aí ele vai ver que não dá certo. Daí ele começa a pensar, um talvez eu tenha que adaptar um pouquinho essa, essa metodologia aqui do fulano para a minha sala de aula, né? O fulano aplicou a metodologia dele, né? Somar dois mais dois para ter quatro com uvas. Os meus alunos só comem goiabas. Ah, vou levar goiaba para o meu aluno, porque faz parte do cotidiano dele. São professor... Isso, gente, ele está aplicando, ele está considerando o contexto dele de sala de aula e ele está levando isso em consideração e está adaptando. Né? O professor divergente vai ser aquele que vai para além da adaptação. Ele vai criar as suas próprias didáticas, as suas próprias metodologias para atuar na sala de aula. Normalmente, esse professor é aquele que vai ter sucesso na sala de aula. O professor que vai conseguir olhar para o seu contexto de sala de aula, conseguir absorver a dinâmica desse grupo que ele tem nas mãos, vai conseguir né, se colocar no marco psicológico desse grupo, fazer a exotopia, né, criar esse dente de divisão, voltar ao lugar dele, e, então, a partir daí, ele vai exercer o poder criativo dele. Né? Um exemplo disso é a professora Rosemarie Pinto, é, Pinto de Arruda Gonçalves. Né? Ela, no mestrado dela, ela criou as sequências didáticas Tupiniquins, que é uma sequência didática para o ensino de leitura literária do conto machadiano. Ela faz isso a partir do contexto da sala de aula dela, ela cria. Então, isso é um professor divergente. Tá? Então, a gente pode aplicar essa questão, né, convergente, insurgente, divergente, em qualquer âmbito da nossa vida. Respondi, Luznet? Sim, professor, respondeu Ótimo, vamos sim, sim. adiante, então. Prof. Oi. É... A questão é que se a gente for analisar o uso desse desse desse termo, talvez no senso comum digamos assim, o divergente seria a figura menos é, que como pode dizer, menos significativa, né? Mas olhando para esse esse sentido que você deu, é justamente o contrário, né? É o uhum. divergente que é a melhor parte, digamos assim. É, exatamente. Mas se a gente for é. olhar com outro olhar, esse divergente seria um... É, tipo um rebelde, aquele ovelha negro, alguma coisa assim, né? Que não é um, um, a figura... Não é um olhar positivo, digamos assim, né? Uhum. Só que quando a gente vai... É, você colocou, colocando termo a termo, trazendo todo uh, a significação né, do termo, é o contrário. Então assim, agora eu me dei conta. <risos> Sim. Me dei conta disso, porque só é aquele aquelas palavras que a gente costuma usar no dia a dia, mas com uma outra valoração, né? Uhum. Sim. Se a gente olhar para o nosso atual momento político, né? Os convergentes estão em alta, né? Então... E os divergentes são caçados, são calados, uhum. né? São presos. Cretamente. Né? mas a é, gente não tem. pode falar muito sobre isso, né? A gente <risos> tem que ficar meio, né? Não somos ninguém na fila do pão, mas a, a metralhadora pode engatilhar no pé do nosso ouvido, né? Então é melhor a gente não, a citar, gente, nome, é, né? não citar nomes, não falar dias. não tem falar sobre rio, pra... isso, né? Uau. Na área de, de Libra, os divergentes somos nós que estamos aí mergulhando na escrita de sinais. Exatamente. Exatamente. O pessoal da escrita de sinais são divergentes. São os que vão na contramão. Porque o, o normal, ou é você pensar história da educação do surdo, educação de surdo, literatura surda, né? português como segunda língua. Né? Os poucos que, que gostam da escrita de sinais fazem por dedicação e por amor mesmo, né? Porque aí gostam, surge, exatamente. Né? Aí surge o divergente, vai querer engrossar o caldo, né? Fazer, criar um sabor, dar um sabor no caldo. Exatamente. Aí começa é, toda uma crítica ali em cima, né? Então, sim, é assim, sim, sim, sim. <risos> né? É comum a gente ouvir ah, falas é, assim, de isso. profissionais, né? Colegas da gente, né? A escrita de sinais só serve para... Grafar um sinal, né? Não, ah, o que Rudess Nobre falou, por exemplo, né, grande, né, Rudess Nobre, falou sobre instrumentalizar o pensamento, aprofundar, né, tornar mais reflexivo, não serve de nada, né? É, é interessante, né, para não dizer outra coisa, esse pensamento, né? Você desqualificar e ignorar que pessoas importantes, de fato, né? Porque eu não me julgo importante, importantes de fato para a escrita de sinais, tenha dito e aí você, né? Minimiza para para diminuir o trabalho algum trabalho que esteja sendo feito diferente, né? Que não seja convergente, né? Para usar os termos, é bem isso mesmo. Isso. isso. Isso mesmo. Vamos, vamos adiante, então. Nosso atual cenário discursivo, aí eu coloco entre parênteses, 2021 para a minha posteridade, Que né? eu escrevo para a minha posteridade, não para os, para, para os meus atuais, né? para os meus contemporâneos, é, é um exemplo, tanto do discurso como arena de forças, quanto como as forças que acabamos de categorizar a batalha se trava em prós e contra o governo. O cenário no qual a descida da pirâmide evolutiva se dá a passos largos, entre parênteses, porque não dizer a galope, fecha parênteses, pois quem sobe tal pirâmide não se entrega à heresia da separatividade, tem uma notinha aqui que eu vou, eu vou ler, tá, pessoal? Para os tibetanos, o egoísmo, é a tal heresia da separatividade. Por trás de todos os problemas do mundo, sempre o encontramos. Isso é uma afirmação de Madame Blavatskaya, tá? Blavatsky, como é conhecida aqui no, no Ocidente, tá? de que de, uh, por trás de, de, de todo o problema humano tem o egoísmo. Voltando ao texto, então, ou seja, não se dá ao egoísmo, né? Quem está subindo a pirâmide, quem está se elevando, não se dá ao egoísmo. Não acha que o seu é melhor que o do outro. No entanto, encontra o outro dentro de si mesmo. Afinal de contas, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais mergulha em si, mais encontra o outro, o universo e os deuses, ou seja, mais se aproxima do todo todo, né, tendo a ideia aí do todo, como é a energia unificada que origina tudo o que há, né, cientificamente, né, a, a gente coloca nesses termos, uh, por causa da teoria do Big Bang, né, a gente tá na, na academia, esse é um encontro de um grupo de pesquisa, né, não vamos falar religiosamente, né, nessa definição de todo, mas aqui, embora a gente sabe que cada particularmente, na nossa singularidade, cada um tem uma ideia do que vem a ser esse todo, do que representa esse todo, né, e é um direito nosso ter essa ideia, mas cientificamente aqui a gente é, se resume a entender esse todo como a energia é, é, unificada, a matéria pura que se expande lá, né, na teoria do Big Bang e é, dá origem ao universo. Voltando à batalha social da linguagem, contras são impelidos por arestas percebidas nos prós, ou seja, eu sou contra o governo, eu olho para os que são prós-governo, né, e aí eu, eu vou exatamente na, naquilo que eu acho que são os defeitos de, de ser uh, pró-governo. Que não as querem enxergar em si mesmos. Nós atuamos, pessoal, por espelho. Quando eu olho alguma coisa na áurea, eu falo, misericórdia, não gosto dessa áurea, ela tem, não sei o que, que é, mas não, não consigo gostar dessa áurea. Eu estou vendo na áurea algo em mim que eu não gosto e eu não quero assumir. Que está refletido na aula. Né? O problema não é a áurea, o problema tá? Então, a gente atua, atua mais ou menos dessa forma, por espelho. Né? A áurea é quem me gera o excedente de visão. Né? Então, eu consigo perceber isso pelos olhos de áurea. Então, ao invés de recha rechaçar a áurea, eu tenho que ir ao marco psicológico da Áurea com lealdade, com respeito, com fidedignidade, para poder aprender isso. É por meio do olhar dela que eu vou ter noção do que em mim está refletido na Áurea que me incomoda. Não é da Áurea, é meu. que não as querem enxergar em si mesmo, dividindo, categorizando seus irmãos em gados. E esses, ou seja, os que são categorizados em gado, por sua vez, projetam em seus irmãos as suas arestas e os qualificam, os qualificam de burros, não percebendo que em matéria e forma são agrupados como os diferentes, né? Gados são os bovinos. Burros são os muares, né? Eu acho que tô certo na minha na minha qualificação, já nem me lembro mais, né? Os muares, tá? Então, em matéria e forma são agrupados como os diferentes, mas em conteúdo são exatamente iguais, egoístas. Por detrás dessa batalha né, prós e contra-governo tem uma única coisa, egoísmo, separatividade. Porque se nós fôssemos altruístas, por exemplo, eu olharia, eu sendo, é, suponhamos, né, eu, não, eu não, não, não vou me posicionar aqui, né, suponhamos que eu seja contra o governo. Se eu fosse altruísta, eu caminharia em direção a todos, não a quem é igualmente a mim contra o governo, mas eu caminharia em direção a todos, contras e prós governos. Eu seria altruísta da mesma forma, porque altruísmo é uma virtude e uma vir a virtude corresponde à natureza humana, corresponde à humanidade e não existe separatividade por trás. Do exercício pleno da natureza humana. Quem exercita plenamente a humanidade não consegue separar, agrupar os, os seres em classes, prós e contra-governo, por exemplo. Muito pelo contrário, um contra-governo altruísta no exercício pleno de sua humanidade. Ele olharia para o pró-governo, entenderia ele em forma diferente, mas, em essência, igual. Não importa a ideologia, o espectro ideológico político, não importa a etnia, não importa a posição social. Somos, em essência, irmãos, somos, em essência, humanos e precisamos expressar essa humanidade. Conseguem perceber isso? Na, na esteira desse cabo de força, as virtudes que deveriam ser caras aos seres humanos, e eu coloco seres humanos aqui entre, entre aspas, porque eu estou sendo irônico, né? o ser humano está muito acima de você escolher ser contra o governo tá? e, e, e, e apedrejar os que são prós, tá? então, seres humanos, entre aspas, e por eles perseguidas, né? as virtudes serem perseguidas por nós. Né? E essas virtudes, então, vão sendo engolidas pelas debilidades, reputações são assassinadas, mentiras são repetidas como se verdades fossem. Liberdades são tolhidas e a justiça se torna um joguete que serve a interesses levianos e a não elevação humana. E em nome da ciência, atos autoritários são justificados. Nesse sentido, não há exercício nenhum da característica que nos constitui, que é humano. O único ser na manifestação que pensa que tem uma mente pensante, uma mente que raciocina, é o ser humano. Os outros têm mentes, por exemplo, os animais têm mentes que sentem, são seres sencientes e têm algum nível de pensamento, mas eles não são capazes de reconhecer a si próprios. Eles têm um, a capacidade de reconhecer a identidade de grupo. Um cachorro forma, é capaz de formar uma matilha. Uma reis num rebanho forma um grupo. Normalmente, né, uh, um, um, quem, quem morou em sítio como eu sabe disso, uma vaca mais velha costuma liderar o rebanho. Ou uma vaca e um touro mais velho no rebanho costuma liderar o rebanho. Um touro, quando ele perde as forças, né, um, um, mais, um mais jovem assume a liderança entre as fêmeas. Então, eles têm uma capacidade de se reconhecer como identidade grupal. As plantas, elas são seres sencientes também. Eles, elas têm uma mente capaz... De sentir. Tem plantas que você toca nela e ela murcha instantaneamente. A gente chama de dormideira. No meu quintal aqui tem um pé dela. Ela dá uma florzinha roxinha bonitinha. Né? Mas plantas e animais não têm a condição de se reconhecer a si mesmos. Os animais ainda conseguem se reconhecer como grupo, plantas não. Essa que você falou só dorme, e acho que morre mesmo, <risos> com certos toques. Sim, sim, eu tinha aqui então, em casa. A Pimenteira, ah. por exemplo, é uma das bem sensíveis, né? Não sei se você sim. lembra aquele evento que tem em Cuiabá, é da área da arquitetura, talvez você não tenha ido. É, teve um ano que eles fizeram a entrada de pimenta, só de pimentas, Aí esse evento, ele dura uma semana, tipo assim, primeiro dia, segundo dia, a foi ela na semana, estava toda seca, as pimenteiras secaram todas. E isso tem tenho... a ver com a energia, vocês sabem que nós somos energia, né? A, a física, inclusive, prova isso, né? Nós somos energia. E aí, essas energias, elas podem estar positivas, elas podem estar densas demais, negativas demais. Né? E pessoas que têm energias muito densas Costumam ma matar plantas mais sensíveis Eu tinha um pé de patchouli aqui em casa Que é uma planta bonita Uma erva com, com um, um, um certo é, cheiro né? Que a gente utiliza para alguns fins tá? é, terapêuticos Ela estava num vaso em um determinado local uma pessoa pegou um vaso, não pegou na planta, pegou um vaso, colocou em um outro local. E o pé de patioli, folha por folha, morreu. Folha por folha, morreu. Né? Mas, ele, sim, as plantas têm essa capacidade de sentir, as pedras têm. Está né? provado que com, com o calor ela expande, com o frio ela contrai. Então, ela tem uma capacidade de sentir, calor e frio, né, mas o único ser na manifestação que tem a capacidade de reconhecer a si próprio é o ser humano, né, e aí ao invés desse humano exercer a humanidade caminhar para o exercício pleno, para ser pleno de humanidade, ele faz se embrutecer, responder pelo instinto, guiado pelo instinto, por exemplo, né? Quem responde na manifestação guiado pelo instinto são os animais. Nós não podemos responder pelo instinto. Eu falei para vocês aqui no início, antes da gente começar a gravação, que o calcanhar de Aquiles para para minha formação humana são as minhas emoções. Eu respondo muito emocionalmente ao mundo. Isso não é bom. Né? Mas que para eu impor domínio a essas emoções, eu tenho que ir de degrau em degrau. Subir, eu já consigo reconhecer que as emoções são o meu calcanhar de Aquiles. Ou seja, eu saí de um patamar de ignorância, né, onde eu só respondia, eu pegava, arrancava o teclado do computador e jogava no chão porque ele não estava funcionando, como eu queria. Né? Eu tenho a foto disso, não, não é uma hipótese, eu não estou criando exemplo, eu tenho a foto guardada, inclusive no meu, no meu projeto de livro é, Caminhos de um Aprendiz, né? esse incidente vai estar narrado, né? e como eu caminhei para superar isso, né? eu arranquei o teclado do computador, fui no terreiro e joguei o teclado no chão que espirrou tecla para tudo quanto é lado. Não satisfeito, eu pisei em cima. E esse não foi o único, o único incidente. Eu quebrei três celulares. Dois, um eu, dois eu joguei na parede e um eu quebrei na minha mão, fazendo assim, ó, em ponto de, de, de sofrer um acidente, um corte grave. Tá? Então, eu, rec... eu saí de um patamar de ignorância total sobre isso, passei para um outro que eu consigo reconhecer que responder, guiado pelas emoções, não, não me realiza como ser humano. Agora eu tenho que caminhar nesse patamar até estabilizar essa consciência. Quando eu estabilizar essa consciência, eu subo para um novo degrau, um novo patamar, onde eu preciso encontrar a resposta, o porquê que eu dou essas respostas ao mundo. E aí caminhar nesse patamar até estabilizá-lo, para depois subir a um outro patamar onde eu vou tentar disciplinar essas emoções, conhecer essas emoções para discipliná-las. A natureza não dá saltos, é degrau em degrau. Você planta um carocinho, um semente, uma semente de limão, você rega, ela nasce, ela cresce para depois frutificar. Você não planta a semente e amanhã você vai lá regar até um limão. Lá, para você fazer uma limonada. Tá? Então, nessa esteira do que a gente presencia hoje, não há humanidade alguma. Eu fico olhando algum, alguns vídeos daquela filósofa, entre muitas aspas, Marilena Schaui. Ela fala, eu tenho nojo da classe média. Se eu tivesse a oportunidade, eu diria a ela, não tenha nojo da classe média. Compreenda a classe média. A classe média é tão humana quanto você. A classe média é feita da mesma quantidade de células que você. Você está se colocando acima dessa classe média porque a forma como essa filósofa fala a coloca abaixo dessa classe média que ela tanto odeia, que ela tanto tem nojo. Essa classe média que ela tem nojo corre o risco em termos de algum resquício, de alguma reminiscência de virtude, de ser maior que ela, de estar acima que ela. E eu falo isso aqui publicamente, sem nenhum medo. Vamos adiante. A palavra, na pandemia, está interditada. Isso não tem a ver, isso não tem relação, melhor, né? Isso não tem relação com a materialidade, com a formalização, nem mesmo com o conteúdo que é expresso por ela, pela palavra. Tudo depende de quem fala. Se eu for de um determinado espectro político, eu posso falar qualquer coisa que a minha boca não será calada. Se eu for de outro, já sabem o que, é que acontece, né? Eu não preciso repetir aqui. Os fatos são amados não pela realidade deles, mas por aquilo que o sujeito pensa que eles são. Assim sendo, o enunciador pertence à casta dos senhores da palavra. Tudo pode, em termos de ato, evento, enunciativo, discursivo. Caso contrário, o enunciador terá sua reputa reputação colocada em xeque com base em cientificidades vazias, ou seja, sem a apresentação de pesquisas, nome barra local barra data de publicação, intelectualidade ociosa que se vale de fragmentos de verdade, frases de efeito, jargões e slogans duvidosos para refutar o outro e interditar o seu direito ao debate, tá? Na verdade, eu fui infeliz aqui em colocar debate. Eu, na verdade, quis dizer diálogo, tá? Eu dou de ombros, tá? Eu quero que se exploda o debate. Debate é algo onde um defronta o outro no sentido de ganhar o outro, de convencer o outro. Eu quero que se dane o convencimento argumentativo, porque o diálogo é o que me interessa, onde de a dois logos, inteligência, duas inteligências se confrontam, interagem e saem maiores. Nesse sentido, chegam a uma conclusão que separadas, essas duas consciências não conseguiriam chegar sozinhas, tá? É isso que me interessa, tá? Nossa, tem coisa ainda. Vamos adiante. Em nossos dias, o rótulo de negacionista e terraplanista se tornou o tiro que derruba a reputação e fascista, a pecha, que seria o tiro de misericórdia, Basta uma referência para que todo enunciador, para que o enunciador seja achincalhado, perseguido e cancelado, quando, na verdade, deveríamos perseguir com afinco as virtudes que elevam o ser humano, promovendo em nós mesmos a humanidade, tornando-nos seres humanos o que deveria ser cancelado, <risos> perdão, é o egoísmo, a, de, a, a heresia da separatividade. Tá? Eu não estou defendendo aqui lado A, lado B, espectro político esse, espectro político aquele. Eu dou de ombros a isso. Né? Quem fala aí em uh, discussão de política, debate político. Né, para mim, eu vou perguntar, como tenho perguntado, você pelo menos leu A República de Platão? O dia que você ler, a gente começa a conversar. Tá? Eu falo aqui de nós nos despertarmos para a nossa condição humana. Para o fato de que etnia, de que posição social, de que credo, de que espectro político não nos realiza como ser humano, não é a finalidade da nossa realização humana, é meio, não finalidade. Se nós exercermos disciplinarmente as virtudes, nós chegaremos a, ao exercício pleno da condição humana. Caso contrário, se a gente é, ficar apenas no que está descrito nessas páginas aqui, que é o corrente atualmente, nós vamos dar numa única coisa num humano embrutecido, e a natureza, o universo, não precisa de seres humanos respondendo à vida como animais. Os animais fazem isso melhor que nós, porque os animais não degradam a natureza, nós degradamos. Os animais não atacam os seus semelhantes, a não ser que eles se sintam ameaçados, que eles queiram preservar a espécie ou que eles queiram se, se alimentar. Dois últimos parágrafos para a gente encerrar nossa reunião, afinal de contas já é nove horas, né, pessoal? Não há, portanto, diálogo na acepção platônica, ou seja, diálogo guiado por uma reta intenção no discurso, que potencializa a e faz entrar em fluxo o pensamento de todos os integrantes, fazendo-nos chegar a conclusões que não se chegaria sozinho. Portanto, há somente discussões. Né? Então, para que haja diálogo, é necessário que duas consciências se confrontem, se defrontem, que entrem em fluxo tá? e que cheguem por meio do diálogo, há uma conclusão que sozinhas não conseguiriam chegar. A realidade é distorcida pela opinião, que, infelizmente, não é mais separada dos fatos. Na atualidade, fatos e opinião se confundem. Tamanha é a deturpação linguagística ou se aceita a opinião e a repete como se fosse fatos, impondo sobre o outro, aquilo, o outro aquilo que os seus próprios interesses objetivam, ou se recusa com veemência e assassina a reputação daquele que pensa diferente e ama o fato pelo que ele é, não pelo que ele parece ser. Nesse sentido... Para nós exercermos a nossa condição humana, nós devemos olhar os fatos e os fenômenos e buscar nos fatos e fenômenos o que eles são. E a gente deve amar os fatos e fenômenos pelos que eles são, não pelo que nós queremos que eles pareçam ser. O poder da linguagem, tema do nosso próximo item, é tal que muitos enunciadores se retiram do debate, preferindo ocultar-se na espiral do silêncio, do que desprender energia numa arena na qual os gladiadores, um dos gladiadores, está interditado. Em muitos dos casos, vale a máxima: os mestres não exibem em público os seus poderes, mas procuram o afastamento do tumulto dos homens, com o fim de abrir melhor o caminho na senda do conhecimento. E assim a gente encerra esse tópico F e fica o tópico G e o próximo item do capítulo que é metodologia de análise para o nosso próximo encontro de leitura comentada. Tá? Então esse atual momento nosso de discursivo, narrativo, enunciativo, é muito complexo, porque a, as pessoas exigem de nós que nós elejamos um lado da, da, da trincheira, né? e aí a gente se enterre nela. O problema de você eleger um lado da trincheira né, e ficar nela é que a trincheira só permite você ver o que está no horizonte da, da trincheira. E para que você compreenda a sua trincheira e a trincheira do outro, você vai ter que se elevar e se posicionar acima das duas trincheiras para ver o todo. Né? Lembrando, novamente, né, no encontro passado eu falei isso, Bakhtin, ele persegue sempre o todo, o todo da linguagem, o todo da enunciação, o todo do discurso, o todo do objeto estético, o todo da cultura. Como que eu, baquetiniano, vou me enterrar num lado da trincheira? Não. Se eu fizer isso, eu estou sendo um intelectualista, um sofista na definição de Sócrates. Ou seja, aquele que vai falar, que vai discursar, que vai filosofar sem aplicar os princípios na sua vida, vai filosofar de acordo com as conveniências. E aí, tá os filósofos brasileiros... Né, que fazem isso com uma eficácia tremenda. Eu não vou citar nomes, né? Mas tem três grandes aí que estão diretos na, na, na, nas mídias, né? Fazendo esse tipo de caquinha. Isso porque não se elevam acima das duas trincheiras para olhar de cima e compreendê-las. Não me interessa um lado. Eu quero olhar para o todo. Eu quero ver as duas trincheiras, tá? Como tudo na vida é dual, as duas trincheiras vão ter coisas positivas e vão ter coisas negativas. Isso é tão óbvio. Mas se você estiver elevado, se você estiver num dos lados, você vai ver só positividade no lado que você está. E isso não corresponde à realidade. A realidade, na definição do tal Tequim, né, na sabedoria oriental, Diz que é a circunstância provisória dos opostos necessários. Então, tudo, tudo, se fosse um texto escrito, caixa alta, tudo na manifestação tem opostos que são necessários para ser real. Agora eu quero ouvir vocês. Áurea? Ai, prof, sem muito a comentar. <risos> sem muito a comentar, só que a gente vai ouvindo você, assim, eu fico o tempo todo ouvindo e tentando fazer link, né? Com o cotidiano, com a sala de aula, assim, não consigo trazer muito, acrescentar muito agora, mas eu olhando pra, para mim eu consigo e me alimentando de, de fragmentos assim que igual você falou, né? A gente vai consolidando com outras leituras, com ou, amanhã com outra fala, né? Assim assim a gente vai indo, mas com certeza eu saio de cada encontro muito é, um pouquinho mais elevado. <risos> Isso é bom, isso é muito Pouquinho bom. Pouquinho que seja, mas eu acredito que sim. Muito bom. A gente, a gente vai se constituindo, a gente vai, é, é, a, cada, a cada interação, né, é, preparando a consolidação num estágio para alçar outro, né? É sempre esse o objetivo que a gente tem, né? Uhum. É, nos nossos estudos, na, nas nossas pesquisas... Né? No, no, no nosso trânsito profissional, pessoal, religioso, lembrando que a vida é um todo, né? Não tem como você separar um, um único aspecto, Sabe que né? O mais legal, mais legal de tudo, que eu sempre agora que eu fico ouvindo você, você falando do calcanhar de Aquiles do emocional e o quanto nós somos constituídos por esse emocional, né? e eu já até comentei com meu marido eu falei o bom que agora o prof está né o nível está bem mais elevado ele é filósofo então a sua fala assim <risos> vai para além de, de um conhecimento científico muitas coisas que você fala assim nossa como que melhora aquilo que eu, o meu emocional tem tá, tem sido suprido com esse, esse conhecimento que você traz e compartilha com a gente de verdade <risos> É, isso, isso é muito bacana, né? Porque a gente, a gente vai, assim, colocando a mão no ombro, né? Eu tenho algumas pessoas que eu coloco a mão no ombro, aí vem vocês e colocam a mão no meu ombro, né? E a gente vai caminhando. E essas redes, elas são extremamente importantes, né? De serem construídas. Não somos seres isolados, né? E aí, para ser bactiniano, né? Já que eu me coloco nessa esteira, não há nada isolado. Não há nada isolado. É. Fala, Luzinete. Ai, ai, quero falar, mas não sei nem por onde começar. Vocês acreditam? O bichinho da cena está trabalhando tanto aqui agora. <risos> isso é tão Gente bom. Isso, do céu. Isso é sinal de que teremos casulo daqui uns dias, né? Falei, não, isso agora já é vou. Bichinho da seda, está trabalhando aqui, sabe, professor. Olha, eu fiz até umas anotações aqui, falei, não, preciso saber mais um pouquinho. Não, entender um pouquinho melhor sobre isso, mas sobre mas é muita coisa. É, a gente acaba falando de muita coisa, né? É muita coisa. E assim, né? leitura, uh -huh, leitura comentada. Não tem como a gente não trazer muitas informações, é. né? Porque senão a gente acaba é, se alongando demais, né? No, num livro. Imagina que esse é fininho, né? Ó. Imagina que esse é fininho. É, imagina a hora que a gente pegar um saucir. Cadê? Ele não tá nessa mesinha aqui, tá na outra mesa minha. né? A gente pegar um socir que é grosso assim, né? mas isso que vocês estão fazendo é extremamente benéfico, né, fazer pontes com o seu cotidiano, com o com seu fazer profissional, né, fazer anotações. Gente, nós temos hoje o curso de linguística geral, é claro que a gente tem algo mais atual, que, que são os escritos, né, os originais de Socir, né? os manuscritos originais dele, mas... É, é, durante um, um, um longo espaço de tempo, os, o curso de linguística geral era a única coisa que a gente tinha, é, basicamente, sobre os, o, o, as disciplinas de soci e isso foi construído graças às anotações dos alunos dele. Né? Então, veja a importância que tem anotar. E a professora Lucieliana Galvão, que é a filósofa que o dia que eu crescer, eu quero ser pelo menos um pouquinho igual a ela, né? ela fala que o aluno que não anota o que o seu professor está ensinando está fadado a não aprender. Então, a, a anotação né, é extremamente importante. E eu digo, a anotação e a construção dos links com a nossa vida. A partir do momento que eu consigo é, construir esse link... Né? Com a minha vida, eu consigo aplicar aquilo que foi dito na minha vida. E essa aplicação para a gente que está querendo é, não só se construir como um pesquisador, mas também como um ser humano, ser humano. ela é extremamente necessária. Necessária. Não tem como você só falar, né? Aliás, a filosofia diz pra gente que o que define o que nós somos não é o que nós falamos nem o que discursamos, mas a maneira como nós nos movimentamos na vida, né? Daí, então, eu, eu diria o seguinte, né? quer ver quem realmente uma pessoa é, observa ela dirigindo no trânsito. Observa ela no trânsito. Né? Você vai, vai ter no trânsito um, uma fotografia do que a pessoa realmente é. Então, professor, tá, vou falar, ó. Quero buscar, não, assim, eu sou o um chocador de ovo do cuco. <risos> Vamos lá. Eu me vi, eu já me, eu me nessa nessa posição, aqui com o chocador não tá tudo bem aí eu cheguei aqui tá assim não tá tudo bem então tem que pensar tô, já tô refletindo sobre isso quero colocar em prática isso ah tá tudo bem eu posso eu posso cuidar desse ovo mas de que maneira eu vou cuidar o que que ele vai me acrescentar lá na frente que posição que eu vou que eu vou ter lá na frente que posicionamento uhum. que eu, no Zinete, eu vou ter diante disso. Sim, é uma só. coisa muito importante, né, de a, a, a, gente, a gente começar a reconhecer que sim, que a gente, a gente choca esses ovos, uhum. sim, né, a gente precisa começar, então, a partir do, do reconhecimento disso, a desenvolver o intelégere né, a inteligência, discernimento, né, Começar a exercitar sabedoria, né? Ah, esse é um ovo de cuco, cu. uhum. ok, tô chocando ele, ok, bacana. Vou me culpar? Não, a culpa é uma péssima, é uma infeliz conselheira. Né? Não, não tenho culpa. O ok, é um ovo de cuco, tô chocando esse ovo de cuco, ok. Não vou me julgar, né? não vou estabelecer culpa, porque a culpa não me é uma boa conselheira. Né? aí entra o intelégere, a inteligência o discernimento, né? a sabedoria esse ovo de cuco ele pode servir como meio para re... a minha realização humana? ele me conduz para a minha real identidade? sim ok, continue chocando não, quebre ele imediatamente quebre ele antes dele começar a a, a quebrar a casca do ovo, porque agora que ele começar a quebrar a casca do ovo, você vai já ter desenvolvido o apego. Diz a sabedoria oriental uhum. que o apego gera a paixão, e a paixão gera dor, ou seja, o sofrimento. A gente sofre porque a gente se apega às coisas e se apaixona pelas coisas. E a gente faz isso por coisas temporárias, por coisas transitórias, né? Porque se a gente se apegasse, se apaixonasse por coisas duradouras, a gente não sofreria. A gente se apega, por exemplo, aos nossos, anti... é, é, é, aos nossos... É, é, é... familiares, aos nossos queridos. Né? É ruim, o apego é ruim. A é. paixão é ruim, é ruim. Você pode amar, mas sem se apegar. À medida que você se apega, né, nós somos, somos temporários, nós somos passageiros, somos, somos transitórios, nós vamos morrer. E não há nada que impeça isso. É uma certeza na vida. Aliás, o simples fato de nós termos nascido já, já, já implica na nossa morte. Nós estamos morrendo desde o dia que suspiramos, na manifestação pela primeira vez, que respiramos pela primeira vez. Não é a, a, a última, o último grão de areia que cai da ampulheta que marca a hora, mas a primeira, desde a primeira pedrinha que caiu, não é o último suspiro que nos mata, mas todos os que demos ao longo da vida. né então, se você, se você age com apego e com sofrimento sobre os seus familiares, os seus queridos, tenha certeza, você vai sofrer. Ah, professor, mas você está sendo insensível. Você quer dizer, então, que morrer a gente não deva sofrer? Não, a gente tem o, a, a, a perda, a gente tem o vazio, a gente tem a saudade, a gente tem a ausência. Mas isso não pode implicar num sofrimento. E, normalmente, o apego sofre... e, e, e a paixão nos leva a esse sofrimento. Né? Então, professor, também, refletindo um pouco sobre esse ser divergente, né? é que, que eu entendi assim, que esse ser divergente, ele não é que ele é da... Não, não, assim, para muitos ele, é o, ele tem um olhar contrário, né? Ele é o do contra. Mas eu, eu olhei para ele e vi, assim, um, eu, eu, Luzinete. Quero poder pegar esse caldo, quero poder pegar toda essa, essa riqueza que o professor está trazendo para mim, para nós do grupo, mas eu estou falando de mim, né? Para mim porque mas como que que eu sinto muita dificuldade assim de de expressar eu gosto da leitura compartilhada é, comentada assim que né essa leitura ela eu tenho uma compreensão melhor com ela e aí professor sobre esse ser divergente eu quero para mim poder pegar esse esse caldo Colocar minha porçãozinha também, assim, né? Ah, vou aproveitar Eba. esse caldo do professor Craudio. Sim, vou sempre lembrar disso. Ah, o professor Cláudio né? Ele, meu orientador, ele foi meu orientador disso, daquilo. E ele, ele me deixou esse caldo e eu quero colocar nesse caldo uma porçãozinha de pena, que eu quero que ela, essa pena cresça. Que eu, quero que, a minha, que eu quero ter a minha própria asa, quero voar com a minha asa. É isso tá? aí Claro que eu não, lá eu não vou deixar de falar. Como você aceitou, eu não, não vou deixar de falar de baquitinho, não vou deixar de trazer de baquitinho. Mas você, você vai ter a sua própria construção, própria. Vou falar da minha própria construção. Não vamos deixar o, o, da onde... é A nossa base, né, lá de trás, para que nos levou aonde nós chegamos. Então, no meu caso, eu digo assim, quero pegar esse caldo e colocar a minha porção, engrossar e sentir o sabor. Esse Não é o só em de questão de, de, de, de mestrado, de doutorado, professor, mas mais na minha vida pessoal também, no meu, no meu cotidiano, tá? Em tudo. Isso é então, importante. Então, para mim, hoje, mais uma vez, né, foi... Muito gratificante essa, essa leitura, esse nosso encontro. Eu quero agradecer essa oportunidade e agradecer por tudo. Obrigada. Eu também agradeço, eu fico muito feliz com a presença de vocês, é sempre uma oportunidade né, grande para é, exercitar, para aprender, né, para ir um pouco mais além. além né? É isso. É, Vera Lúcia? Então, professor, esse, quando você falou dessa lei do item F, que não ia ser muito legal, aliás, que alguém gostar, foi o que mais, foi o que mais deu ênfase, principalmente nesses três padrões, né? Foi uhum. mais desse de convergente, divergentes. De Enquanto a Luzinete falava do outro, no, no curso, é quando a pessoa realmente aceita tudo na vida, desde o problema de família, tudo. Vai tá levando para mudar problema, então isso vai sobrar para você depois. Exatamente. Então, você vai se aceitando, para mudar a confusão na sua vida, aí mais tarde você fala, por que eu não disse não? Não sei dizer não. Por que que eu fui convergente, né? Por que que eu fui convergente? Isso é, é, bem muito isso. Na vida da gente. Você hum. carrega o outro nas costas a vida inteira, aí depois você fala, nossa, eu fui mãe e pai, criei, enquanto ele tinha pai e mãe para criar ele. E eu tive que levar. Né? Bem assim. Simplesmente, é, é, muitas é, coisas né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eu acho muito bacana a gente falar do nosso cotidiano, né? às vezes a gente é, pensa muito uma coisa mais estratificada, né? um pouco mais acima do, do, do, do nosso dia a dia, do nosso chão de cada dia, né? É, deixa, perde características, né, dessa, dessa nossa coisa é, é, material, né, é, quantas vezes a gente acaba até por passar mal, né, passar mal, simplesmente por não conseguir dizer não, isso, qual é o fundo por trás desse não conseguir dizer não? A cultura nossa que nós temos, que nós acreditamos quase que inconscientemente, de quê? Dizer não é falta de educação. Então, a gente acaba não dizendo, olha, se der certo, eu vou no seu aniversário. A gente não é, ao invés de falar assim, se, se der certo, eu vou. Não é mais simples falar, não, eu não irei. Pois é, eu acho que falta de sinceridade também. Porque né? o outro e... vai ficar saciado, mas depois ele poderá voltar atrás. Muitas sim, vezes a gente não fala. sim. A, a, gente, a gente precisa aprender que as pessoas não podem dispor do nosso tempo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como elas bem entendem. Né? Olha, eu estou fazendo um jantar na minha casa, estou convidando você. Olha nesse dia nesse horário eu tenho o encontro do GFI eu faço parte eu vou estar presente é importante para minha formação eu quero fazer mestrado né? é importante para minha formação ou eu quero ser um, um, um ser humano melhor e as reuniões é, é, contribuem para isso verdade né e aí a gente dá uma série de desculpas a gente alonga tanto as coisas uhum. né quando a gente poderia dizer não vou por causa disso, ponto final. É, as pessoas precisam entender que elas não podem dispor do nosso corpo, do nosso tempo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas produções, como elas bem entendem. Não, você. Exatamente. Né? Você, é, é, primeiro, antes de me convidar, Antes de fazer o seu jantar, me consulte se você quer a minha presença, me consulte se eu estou disponível. Esse é o educado. Aí a gente pega e inverte todo o processo. Né? Não, recusar é que é sem educação. Aí você vai com uma desculpa depois e fica bem uhum. e isso acontece por inúmeros inú fatores e nas mais diversas faces da nossa vida. Né? É bem isso mesmo, Maria Lu é, Vera Lúcia, eu, trocando é o nome de Vera Lúcia. No fundo, você está enganando você própria. Exatamente. Eu penso assim. Professor, Mas, os... oi? Oi, ou, é, quando a gente tem essa, essa dificuldade de, de não querer falar não para a pessoa, para não desagradar, prefere se desagradar do que desagradar o outro, né? Também a gente tem a dificuldade de aceitar o não. Sim, sim. A pessoa fala não você, nossa... Acabou, né? É um, é um problema muito sério uhum. Mas é porque Porque não é, não é trabalhado isso na nossa vida, né? Exatamente. O uhum. caminho para você é, dizer não passa pela aceitação do não. Normalmente, é isso que, que tu falou mesmo, Luzinete. Né? Normalmente, a gente é, é, que não consegue dizer não, também tem dificuldade em lidar com o não das pessoas, uhum. com a negativa das pessoas. Então, eu tenho que... Para eu começar a dizer não, né, eu passei por isso, né e aí eu falo de, eu de, de lugar, de fala, de causa, né eu tive que começar a aprender a ouvir não. E dizer não para mim, em primeiro lugar. Não, você quer... Dizer para mim mesmo, né? Você quer, você tá desejando comprar isso, mas você já tem, você não precisa. Uhum. Você não, não pode comprar. Né? Então, o caminho para você dizer não passa pela aceitação do não e dizer não para si mesmo. Para si mesmo. Luzivânia? Luzivaine? Luzivaine. Isso. Deixa eu ligar minha câmera aqui só para complementar o que vocês estão falando aí, e certificar-se desse não, quando a gente fala sim para as pessoas, a gente não está falando não para a gente, né? Sempre no lugar do outro, sem, sempre fazendo as <risos> do outro, e esquecendo da minha vontade. E sem também, professor, ter a necessidade de estar se justificando demais, por que, que eu não vou? Ah, eu tenho um encontro, mas sem delongar, por quê? Porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não vou, porque é simplesmente... Porque muitas das vezes as pessoas acham que o não é só assim, ah, eu tenho compromisso. Ah, mas você está mentindo, você não tem um compromisso. Ah, eu tenho um compromisso de ficar na minha cama, no meu quarto, sozinha hoje, eu quero ficar sozinha, eu não quero fazer nada. Pronto. Aham. não direito de dizer não. Só que é muito difícil, né? como o senhor disse. Ah, é, é, é falta de educação, é ensinado culturalmente... Né, o que que as pessoas vão pensar uhum. é, eu, eu tenho algum alguns ciclos ciclos círculos né círculos de, de amizades assim são, são pouquíssimos amigos né e, e tem tem alguns que a gente é, interage mais vezes né e tal e, e tem alguns que são mais próximos e tem a uh, uh, uma da, da dessas amigas né? que às vezes ela fala, é, ah, tá, assim, assim, assim, eu falo, não, e ela vira para mim, grosso, <risos> por <risos> que não? Aí eu falo, <risos> porque eu não quero, grosso de novo, peraí, mas está sendo sincero, ah, peraí, aí eu começo a brincar, né sabe aquela vontade de agradar a você? Não estou tendo Entendo. agora? Daí depois eu Entendo. falo, olha, você não pode pensar que você dispõe do meu tempo ao seu bel prazer. Eu disse para você não, nesse exato momento, não vou à sua casa nesse exato momento, não vou almoçar com você agora, porque nesse exato momento eu estou com o meu computador aberto planejando a minha aula. Não dá... Para eu ir almoçar com você, você tem que me consultar no mínimo 24 horas de antecedência. Né? Isso num sentido pedagógico, para tentar educar. Né? Mas é, é mesmo aquela coisa, mesmo tendo esse sentido é, de ensinar, esse sentido pedagógico, né? é toda vez... É... Não, grosso. Mas por que você não quer? Não quero. Não posso. Grosso de novo. Você não dispõe do meu tempo, do meu sentimento, da minha emoção. Como você quer, eu não estou à sua disposição. Eu estou à minha disposição. Eu sou um ser humano que estuda, eu sou um ser humano que trabalha para pagar minhas contas, eu sou um ser humano que não tem o um sábado, não tem o um domingo, porque a atividade docente me tira o meu sábado e o meu domingo, fica aqui o meu protesto. Né? Preciso justificar? Eu não preciso, eu não me sinto na obrigação de justificar, e não é para todo mundo que eu justifique. Né? Eu justifico para aqueles que eu quero pedagogizar, que eu quero ensinar. Né? Mas, no fundo, a gente não precisa ficar justificando e nem explicando nada, porque as pessoas vão entender e ouvir aquilo que for conveniente. É isso, pessoal. Hoje mesmo eu tive que dizer um não. Até perguntei antes, pro oh, porque eu não fui na última, né? Pronto, uh -huh. vamos ter encontro. Meu marido me convidou para ir ao cinema, estreia do filme, que ele estava louco para ir. <risos> Aí Ele falou para mim assim, tipo, meio que jantar. Se você não foi, eu vou sozinho, não vai nada. Eu falei, não vai, não foi. <risos> Olha aí. Não. Normalmente, estreias, não sei agora, depois da pandemia, mas normalmente estreias de filme fica assim, ó. E é muito adolescente, é muito barulho. Eu, particularmente, não gosto. E estreias. É, Esse último que teve do Adão Negro, nós fomos é, na estreia. Ele não estava, estava vazio, vazio totalmente. É, pode é. ser que por conta da, da pandemia, é, né, os hábitos tenham mudado um pouco. total. Uhum. Uhum. Prof, só só um comentário assim. É, Passa. Pela hora, tenho que sentar. Aí a gente sempre, eu pelo menos me sinto assim. Às vezes, e, é, como eu já tenho mais longa caminhada com o prof, né? Eu sempre falo que a desde a primeira vez que ele esteve na minha banca. É, a gente acrescentar uma coisa, né, direto com o autor, fazer uma leitura comentada pelo próprio autor, ela acrescentar mais o quê, né? A gente fica assim, mesmo. porque quando a gente, pode... a gente vai ler a obra de alguém, vamos sentar nós cinco aqui, vamos comentar e tá, né? Agora a gente tem o privilégio de tal sendo comentado e ouvir o comentário do próprio autor, a gente a gente fica assim, né? O que mais que vai comentar? <risos> é, a, Mas podemos, a não vamos exercer ou não, né, Áurea? Aí não podemos exercer ou não também, né? Então... <risos> oh, meu Deus! <risos> né? Mas, assim, a, a oportunidade é. de você fazer uma análise, de você participar de, de uma leitura como essa, né, comentada, você ter a oportunidade de tirar uma dúvida, por exemplo, com o próprio autor... É... Né, é algo assim, que deve ser aproveitado ao máximo. Sim, porque depois que o autor morre, você vai ter três possibilidades de leitura. A leitura estética, que é a leitura que eu considero que eu faço de... de, de Bakhtin e de Saussure, eu acho que eu não tenho a condição de fazer a leitura heurística, que é a leitura para você mergulhar no texto e, e tirar o sentido que o autor quis colocar no texto. Isso é muito difícil, isso exige, inclusive, atividade exegética, né, exige uma exegese do texto. Eu não tenho condição de fazer isso, né. A segunda, o segundo tipo de leitura é a leitura política, onde você projeta, não o sentido que você quer a partir da sua experiência no texto, né, mas o, o sentido da, do seu grupo, a norma do seu grupo, você projeta no texto, né. É, então, a, a, você é, ter essa possibilidade de troca com o próprio autor te possibilita a, a, a, o sentido do texto sem a atividade exegética, porque o, o autor está ali para falar assim, olha, não foi bem isso que, que eu quis dizer, né? O sentido que, que, que está por trás do meu pensamento não é esse daí, né? é esse daqui. Né? E aí, nessas releituras, assim, a gente acaba por observar os pontos que precisam ser revistos para uma possível reedição, né? A gente tem palavras aqui, é, demos de cara hoje que essa palavra é, que não está grafada corretamente, né? E aí tem aqui acular um errinho, né? Gramatical que o corretor deixou passar, né? Então é, tem tem essas coisas aí, né? Você é, é totalmente diferente você estudar a obra de um autor vivo e de um autor já falecido, de um autor já morto, né? A, a possibilidade é de você tirar com o próprio autor as suas dúvidas, né? Isso é um marco. Isso é. Um vai marco. De... Áurea. Você tá, você vai direto na fonte. É. Exatamente. Você já tá com a fonte ali. Você tá diante da fonte. Deve na fonte, <risos> né? né? Exatamente. Né? Então, a, a, essa leitura nossa, não deixará assim é, dúvidas. Nem sombras né, sobre o, o, qual é o sentido real da obra, né? Da obra. É isso. Bom, então é isso, pessoal. A gente, nossa, nove e meia, já nove e quarenta, praticamente. Nove e quarenta, nove e quarenta, agora. Né? É, rendeu bastante, né? A gente conversou bastante. Essa conversa aí enriquece muito o nosso tesouro, né? E sempre é uma oportunidade tanto de aprender mais, né? É, inclusive para mim, principalmente para mim, né, sobre Bakhtin, sobre Soci, sobre língua, sobre linguagem, sobre, sobre fenômenos de linguagem, mas principalmente a possibilidade de aprender a, a ser um, um, um humano melhor, né, a exercer um pouquinho mais de humanidade. humanidade. Isso é, é, nos faz caminhar mais em direção ao outro, tendo em vista que nós estamos aqui reunidos, né, poderíamos já, por exemplo, eu já estar deitado ou quase que dormindo, né, Tendo em vista que hoje foi um dia de trabalho. Né? Mas a gente está aqui porque a gente é, tem aspirações científicas, tem aspirações de formação, mas principalmente a gente tem aspirações de ser humano. Né? Uhum. É por isso que a gente se reúne e a gente fica aqui até essa hora né, conversando, dialogando. Parabéns para vocês que já jantaram, que eu ainda vou lá ver o que, que eu tenho para jantar. Pois é né, é, eu, eu hoje, né, aí só para brincar um pouquinho antes de dizer tchau, né, hoje eu comi é, um prato italiano, né, massa com frutos do mar. Nossa! É, macarrão com sardinha. <risos> Meu, meu preferido macarrão sem glúten, ah, é. é claro né lembrando que eu, eu sou não eu não sou chegada no macarronada mas se for com sardinha aí eu não dispenso. Ah, e é bom né é bom é bom é bom demais nossa senhora tem tem sabores assim que é, são inigualáveis que traz uma realidade fora da existência do objeto, né, para ser baquitiliano, que é incrível, né? Me leva, assim, lá para 1989, 1990, lá no sítio, aquela mesa enorme, gigante, embaixo da, do pé de manga, frango frito, frango assado, porco frito, porco assado, macarrão ao molho, macarrão ali óleo, macarrão com sardinha, macarrão com carne moída, macarrão com linguiça, né? e a gente, a família inteira sentada embaixo daquele pé de manga ah, macarrão é perfeito né? gente, que tempo né? ficou só na memória só na lembrança boas é lembranças, isso. né? boas lembranças, meninas boas lembranças. gratidão enorme por esse momento tão rico, tão importante para mim é maravilhoso ter vocês comigo nessa caminhada ter a mão de vocês aí nessa nessa nossa jornada eu espero eu vocês no próximo encontro para quem assistir possivelmente nessa nossa transmissão foi transmitido ao vivo né oh, crescemos um pouquinho foi transmitido para ninguém né porque aqui está escrito ali ó transmitido para zero não tem ninguém assistindo né mas possivelmente algum membro do nosso grupo que assiste assincronamente vai assistir amanhã depois ou quando ele puder né? isso é o que é importante pra gente proporcionar aos nossos colegas que nesse momento estão em sala de aula trabalhando esse momento formativo que vocês tiveram, minha gratidão eu espero vocês no próximo leitura comentada e bom final de semana pessoal, obrigada, obrigada. bom final de tá semana bom, semana. Pra todos, bom descanso bom, meninas. tchau, tchau tchau professor, obrigada Boa noite, bom descanso. Boa noite para todos nós. Obrigada.